Fala galera, hoje eu vou falar pra vocês sobre um lançamento, isso mesmo, uma oportunidade muito top pra você conseguir os seus NFTs antes de todo mundo e ter uma vantagem muito top e poder jogar com eles Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash É meus amigos, é isso mesmo que vocês estão ouvindo rapaziada Hoje um lançamento, tá lançando daqui a pouco rapaziada Algumas horinhas, tá no ar para todo mundo poder participar aí dessa pré-venda, mano. Isso mesmo, a pré-venda vai ser bacana. Todo mundo vai conseguir os seus NFTs aí. Pode, podem conseguir os seus NFTs com uma boa de uma vantagem ali. É, bem antes também, com um preço mais bacana. Então é a pré-venda. A gente sabe que pré-venda é muito bom de conseguir aí o seu lugar. Conseguir, conseguir os seus personagens, seus NFTs antes de todo mundo. E ter aí um jogo um pouco mais... Top pra vocês, rapaziada, é o seguinte, estamos falando de Beatverse, isso mesmo, o Beatverse é um universo, o Beatverse é formado por um universo de Beat Heroes, exatamente, eu até deixei uma colinha aqui do lado, porque ó, o Beatverse é um universo formado por muitos jogos, eu vou mostrar pra vocês os jogos aqui, rapaziada, e eles têm aí uma jogabilidade que gira em torno de personagens únicos chamados de Beatverse isso mesmo Beatverse Heroes é isso aí que os jogadores podem até personalizar isso é muito legal mesmo podem melhorar usar as, de várias maneiras e em vários jogos isso mesmo Beatverse começa com três jogos eles começam com três jogos ó tá aqui ó um é RPG o outro é Battle Royale e o outro aí é um runner é um runner uma categoria aí de de runner, eles dizem, como se fosse um, é, de corrido, de, de correr, né, de correr, é isso mesmo. Mas, eles estão planejando ainda crescer com outros jogos adicionais também e muitos gêneros no futuro. E o que é mais bacana é que os Beatverse Heroes, eles são jogáveis em todos os títulos. Então, ah, eles vão lançar um título novo aí, um jogo novo, é, eu tenho já um Beatverse Hero eu posso usar. Eu posso usar ele nos jogos que estão lançando em todos os jogos da dessa franquia, rapaziada. Bom, muito top isso daí porque você não não tem um, um NFT para cada jogo, né? Então, você pode usar no universo todo, isso é muito legal. É, o progresso ele vai ser levado junto com os, os heróis NFTs para todos os títulos da Bitverse. A gente tá aqui no site já, ó, Bitverse para vocês, para vocês poderem ter também. É muito legal. Vocês já poderem acompanhar também, eu vou deixar também pra poder ficar de olho. O site é www tá aqui, embaixo o link, rapaziada, .io. tá aqui embaixo o link na descrição também deste vídeo, tá bom? É muito bacana você também acompanhar comigo aí, rapaziada. Bom, quem tá por trás deste jogo é a Congregate. Congregate tá aqui, ó, esse casão brabo aqui, ó congregate que tem mais de 16 anos de experiência e tá por trás desse é, projeto aqui muito top que tá totalmente já totalmente financiado não tá com problemas não tem é, não depende de, de nada porque já está financiado isso é muito legal e dá uma segurança muito bacana rapaziada para quem tem é, para quem tá de olho aí no Bitverse. bom três jogos confirmados já para 2022 e mais 4 estão chegando, isso mesmo E aí pra você poder acompanhar, estão chegando no próximo ano Pra você poder acompanhar, já fica de olho no site que eu passei pra vocês Vamos dar uma olhada aqui no site, inclusive é, Já que eu já passei os recadinhos A gente tem aqui o site, tem todas as informações que a gente precisa Aqui na lateral, ó, você tá vendo ali na, na lateral? É, meu mouse tá aparecendo ali é, Discord, Twitter, Instagram, Telegram, Youtube, Facebook Tem de tudo pra você poder ter informações sobre o jogo, sobre esse universo, sobre o Bitverse. e como eu falei para vocês hoje está rolando duas coisas hoje está rolando uma pré-venda aberta para quem já está reservado essa pré-venda é, para quem já tem essa reserva de pré-venda e também está rolando uma pré-venda aberta para reserva para para reserva Titulares para a próxima etapa, então para você poder reservar a sua possibilidade de compra na próxima pré-venda daqui, daqui a pouquinho, ó. na hora que eu estou gravando esse vídeo é 3 horas, mas quando eu soltar para vocês já vai estar tá bem próximo Então fica ligado, já sai desse vídeo e vai direto para lá assim que ver todo ele, tá bom? Vamos passar pelo, pelo projeto aqui para mostrar para vocês, é um jogo é, baseado aí é, um universo de 8 bits então tá aí pra vocês as informações, tem até um videozinho passando aqui pra vocês Sobre informações do, do primeiro game E aí ele fala, junte-se ao, ao Bitverse Aqui é a pré-venda pra quem já reservou, tá? Como eu falei pra vocês Por que ter um Bitverse Hero? Isso é muito legal, galera, ele fala ali, ó é, Você tem como é, customizar o seu Bitverse a, a Colocar a sua identidade em todos os jogos da marca Bitverse com um herói é, NFT Exclusivo que é pra você, rapaziada. Você monta ele. Cuide do seu progresso. O seu herói do Bitverse registrar seu progresso em todos os jogos do Bitverse. E... e aí você pode levar ele pra todos os jogos, jogar com ele em todos os jogos. Ganhe recompensas exclusivas. Bitverse Heroes vem com vantagens no jogo. Que é o que eu sempre falo. Comprou o NFT, vai ter vantagem no jogo. Acesso a eventos especiais e modos de jogo e muito mais. Então é bem legal porque você ganha vai, um pés livre ali, como na imagem. Ganha um passe livre pra tudo aí que. Que o jogo, que o mundo, o universo o Bitverse é, proporciona, cara. Ó, tá aberto aqui, como eu falei, daqui 3 horas vai abrir pra você reservar a sua pré-venda. A pré-venda re será realizada em três etapas. Etapa 1: Pessoas com uma reserva têm uma janela exclusiva de 24 horas pra comprar o seu Bitverse Hero. Antes de qualquer outra pessoa. Máximo de 10 por carteira. Então você pode comprar 10 Bitverse Hero. Por carteira, num período de 24 horas, a partir do momento que abre. Mas você tem que estar tá com essa reserva feita. Por isso que eu falei. Tem que fazer a reserva, né? WhiteList, vamos dizer assim, né? Pessoas na WhiteList terão uma janela de 24 horas, é a etapa 2, para comprar portais de Heroes, de Heróis Bitverse, é, de Bitverse. De sua escolha, máximo de 10 por carteira também. Então, 10 Bitverse, 10 portais. Quais, quaisquer portais, etapa 3, quaisquer portais de Heróis Bitverse... Restantes serão colocados à venda para o público em geral Sem limites de compra Então o que sobrar vai para o público em geral Então por isso que é bom se registrar na pré-venda Que vai abrir daqui a pouquinho, cara E a qualquer momento também eu estou passando para vocês Os vídeos aí é, com trailers do Bitverse Para vocês darem uma olhadinha Entenderem no que a gente está falando Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando para vocês aí Tudo sobre o Bitverse, tá? Jogos do Bitverse Então tá aí, ó Os três jogos que serão lançados este ano o jogo, o primeiro é o modo que eu falei pra vocês é o RPG né explore e lute em um, ele tá com busca ali mas é, leia RPG tá bom explore e lute em um vasto mundo aberto, inspirado nos heróis e monstros favoritos de de 8 e 16 bits o que é muito legal, remete a nossa infância, todo mundo já jogou com certeza, é né? muito louco 8-bit é, é incrível. E a galera que é nostálgica vai adorar, mano. É, o modo Battle Royale tá ali que tá como arena. Battle Royale, qual herói dominará a arena? Prepare-se para uma luta implacável, onde apenas os melhores sobreviverão. Sobrevivem, né? Sobrevivem. É, e esse aqui já tá. Inclusive, eles estão com. Ele tá com uma versão beta já. Já até vi ali, ó. E vai ter uma notícia boa. Para celulares, para Apple, vai estar tá na Apple, vai estar tá na Google Play, Apple Store, Google Play para vocês também. E também no PCzinho, pelo que eu vi ali também, direto para Congregate. Não há tempo a perder, esse é o modo de corrida, né, que você corre. É o Runner, modo Runner. É, não há tempo a perder, prepare-se e lute contra inimigos nessa aventura frenética pelo Beatverse. Em todos esses jogos você pode usar o seu NFT. Ah, Bruno, só tenho dinheiro para comprar. Um NFT. Comprou um NFT? Você pode jogar em todos os jogos, galera. Muito top. Aqui o time deles. É legal que tem aqui o LinkedIn deles, caso você queira conhecer também a equipe toda. É, tem o diretor sênior de produto, produtor executivo, diretor de arte, os, os líderes do time aí, esses são os líderes do projeto, né? Então são mais de 60 desenvolvedores, o que é um número muito bom, muito grande, rapaziada. É, trabalhando em todos os títulos aí, né, que eles estão para lançar, para entregar uma experiência incrível. A gente vai testar depois, com certeza, esse jogo também trago aqui no canal para vocês também, tá bom? Os parceiros: Congregate, Gamaga, é, Deep Radar, Spin Top, Immutable, Immutable, Immutable? É, Blockchain Goblins, muito top, Planet Quest, Rainbow, é, Fairplay Labs e T2 Latam, galera. É aí os Jogos Universo da Congregate, tá aqui ó, pra vocês. E tem todas as informações que você precisa pra contatar eles, pra poder falar com eles também. Tem o time, tem tudo pra vocês aqui. Ah, Bruno, como é que eu faço pré-venda? Vem aqui, clica em pré-venda. Como é que eu vou é, conseguir reservar, pegar minha pré-venda? Vem na pré-venda, conecta a sua carteira aqui é, no, no, no, no mundo, né, do Bitverse. Conectar ao ex Imutável tá aqui ó. Pra vocês, ó, é que tá tudo em. em... Eu portu... transmitir para português pra facilitar pra galera que tá vendo também, tá bom? Então você conecta a sua carteira aí e já se prepara pra poder fazer ali a. a se registrar na pré-venda. E aí quando abrir, você tem 24 horas pra poder comprar os seus NFTs, tá bom? Então tá aqui. Os benefícios estão aqui. É como eu disse pra vocês: toque é, é os jogos, né? Na verdade. Tá tudo em inglês ali, vou botar aqui, tá tudo em português. Eu vou botar aqui de novo, desativar a tradução para ficar mais fácil, né? Pre-sale tá aqui pra vocês como vai funcionar, uh, os benefícios, é, os jogos, né, para você poder testar também. É, tem a white paper, o blog, o team, o time, né? É, e o seu inventário, aqui no meu caso, ainda está zerado porque eu estou aguardando dar o horário para poder também fazer minha reserva. Tem o white paper aqui, então você consegue ver todo o white paper do jogo, ó. Tem alguns jogos aqui, ó. Tem três que lançam esse ano, mas temos ainda mais três outros jogos. Já estão aqui com informações para vocês, hein? Olha que legal! Então tá tudo ali para vocês com informações: como vai funcionar, os modos de jogo, tudo para vocês aí. Ó, os itens NFTs, como você vai fazer a fusão e tudo mais. É muito legal para vocês aí, ó. Os Beatverse Hero Beat Hero, né? Na verdade, para vocês poderem. É, jogar, então Tá aqui pra vocês como vai ser Tem gêneros também Atributos únicos, muito legal É muito bacana, tem todos os detalhes Aqui no white paper Que deixam eles mais Brabíssimos, tem cosméticos também Que são as famosas é, As skins, né, aí você pode é, Cara, é incrível porque é, remete muito Aos jogos que a gente jogava, né Tem pets, olha os pets Olha o cachorrinho que da hora, mano, meu Deus do céu Familiares tem tudo aí pra você poder se divertir, esse é o Beatverse o Bitverse brabíssimo. Deixa eu voltar aqui pra outra tela, pra gente poder finalizar com chave de ouro. Eu passei vários é, trailers aí pra vocês durante essa minha vasta explicação a respeito, por cima, do respeito do Beatverse Mas o mais importante de tudo, rapaziada, já fica ligado porque daqui a pouquinho... Tá rolando a pré-seio, ó, registro para pré-venda do Bitverse aí que você vai ter daqui a pouco, rapaziada. E é muito importante você se registrar, senão você vai perder a chance e não vai ter as vantagens aí de conseguir o seu Hero, rapaziada. Então já fica ligado, já se, se liga aí aqui embaixo na descrição, tem os links para você, todos os links, link do site, link da pré-venda para você poder ficar ligeiro e aproveitar esse momento de compra na pré-seio, na pré-venda dos NFTs, tá bom? Esse é o Beatverse com os nossos Bit Heroes NFTs pra vocês aproveitarem. Conheça mais a respeito do projeto. Se você gostar, isso não é uma indicação de investimento nem nada disso, mas se você curtir, eu gosto porque tem jogo envolvido, eu já curto demais. E esse é o meu principal motivo, o meu principal foco a partir de um tempo pra cá. Que é focar no jogo Na história, no que eles estão trazendo Primeiro, a gente poder Primeiro se divertir, e depois poder ter Alguns benefícios aí também, tá bom? Então é isso, manos, muito obrigado a todo mundo, tamo junto Espero que vocês tenham curtido Esse é o Beatverse Um universo incrível Onde você pode jogar E se divertir, além disso, ter alguns benefícios Tamo junto, é nóis Um abraço, Falou E foi